Eu queria dividir hoje alguns pensamentos uh, que vem rodeando a minha cabeça em torno de, de qual o papel do artista da arte e da cultura. Uh, como a gente sabe, uh, o, a sociedade, a humanidade, ela uh, vem mudando uh, exponencialmente, digamos, em, algumas, uh, em alguns quesitos, em né, algumas questões. Eu acho que a invasão uh, da tecnologia no cotidiano ela trouxe mudanças radicais no modo como a gente vive o dia a dia e como a gente entende as coisas. E nesse sentido eu acho que é um papel sustancial do artista hoje e que é bom pensar a esse respeito, não é que seja uma novidade. né O campo da arte ele sempre esteve relacionado com as questões da sociedade. É, mas eu acho que, devido a essa mudança exponencial radical dos últimos tempos, cabe é, é, fazer uma, uma revisão constante e pensar nesse papel da arte e, mais extensivamente, da cultura nesse cenário atual. Né? A gente ainda é, convive num senso comum para a grande maioria das pessoas, a arte ainda é aquela é, é, área que é vista com um certo romantismo, né? o artista como aquela figura, um pouco de lado dos padrões normais, né? da normalidade do social, que ele é, trascende certos valores. Utilitaristas, enfim, há é, é, é toda uma construção, a ideia de gênio, né, que também vem muito, uma herança ainda da Renascença, e que inclusive foi sendo deconstruída ao longo do tempo. Né? Mas eu acho que, de, de a, grande, a, grandes, a grande modo, essa, essa visão do artista ainda prevalece. E, na verdade, se a gente faz um pequeno giro e começa a entender a arte como um campo de conhecimento, assim como outros campos do conhecimento, seja, não, é mais, não é mais a relação com a obra, né? É, com a materialização, mas se uma forma de pensar, de entender e de estar no mundo, aí se abrem novas possibilidades para entender é, a arte e o papel do artista. E nesse cenário tecnológico que a gente vive hoje, é, eu enxergo grandes potencialidades nesse na inserção do artista em diversos circuitos, que não o circuito próprio da arte, não é um em detrimento do outro. né? É, eu acho que aí cabe um pouco trazer a ideia de transdisciplinaridade, que é uma palavrinha que todo mundo tem ouvido hoje. E eh, eu acho que os grandes centros geradores de pensamento no mundo inteiro, eles têm descoberto eh, que as coisas... Eh, o sentido da complexidade, né, que envolve o transdisciplinar. Ou seja, qualquer fenômeno, ele sempre vai ser um complexo de redes tecidas, de assuntos, de pontos de vista, né? eh, que inclusive, dentro do complexo, está o paradoxo. Né? O paradoxo é... Na vida prática, isso parece uma falha, né? parece um atrito, parece um itzmo, mas, na verdade, o paradoxo é intrínseco à complexidade. Quando a gente vai estudar a física, por exemplo, numa determinada escala, há certas regras que comportam o sistema. Quando muda a escala, o sistema parece contradizer o outro. Né? Isso é complexo, não há uma verdade ali. Os dois convivem dentro de um sistema complexo paradoxal. E, nesse sentido, eu acho que as, as, as, essa junção de diversas áreas do conhecimento, que é o que se chama de transdisciplinaridade, ela tem permeado muito o andar de muitas instituições eh, mundo afora, sobretudo as que trabalham com tecnologia. Eu enxergo que o papel do artista nesse cenário, ele trascende esse circuito da arte, porque num mundo que está pautado, por exemplo, por palavras de ordem como inovação, eh, o artista com esse pensamento disruptivo, por vir desse desse outro lugar, né? É, dentro do campo do social, ele pode incorporar outras formas de pensamento, outras lógicas, outras éticas e outras estéticas. E eu não estou falando só de pensar isso dentro do campo das artes, de expandir o campo das artes, porque a gente poderia falar de interdisciplina, por exemplo, né? quando a gente junta música, poesia e teatro, estaríamos ainda dentro do campo das artes, estaríamos transcendendo áreas. Mas quando a gente fala de transdisciplinaridade, a gente pensa em trazer um matemático, um engenheiro, um médico, um biólogo, um neurocientista, um marceneiro, ou seja, misturar disciplinas, né? E dentro dessa visão, o artista, eu acho que ele pode se envolver em, em áreas tão diversas e, e é, em empreendimentos tão diversos, não só os de tecnologia porque é um, é um, uma, é, o artista pode incorporar um tipo de, por exemplo, ele pode ser um ótimo pensador de problemas, digamos. ele vai resolver os problemas desde um outro vez. Que na verdade qualquer área que a gente pegar, se a gente juntar é, numa sala pessoas de diversos campos do conhecimento, cada uma delas vai trazer uma perspectiva nova sobre esse assunto. Consequentemente, ela vai ter uma leitura diferente daquele assunto e ele vai apontar novas possibilidades para resolver problemas. Problemas aqui entendidos, né, como não é algo negativo em si, na verdade, né? são questões, são levantamentos, né? são quebres né? que você instaura em um determinado projeto. Ele pode ser de qualquer ordem, né? mandar um foguete para a Lua ou resolver uma questão interna de recursos humanos. Né? É, e quanto mais horizontalizada e diversa seja essa... Uh, essa, essa equipe, eu acho que há mais chances de a gente amplificar né, as, as possibilidades de chegar a bom porto. E, e, em, no que tange a, a colaboração dos artistas nesse cenário expandido e em relação à tecnologia, há diversos exemplos. Esse case é bastante... Por isso que eu estava que eu querendo trazer uma virada, um, dar um passinho além. Há cases históricos nesse sentido. existiram Existiu nos anos 60, final dos anos 60, um grupo nos Estados Unidos que se chamou AIT, Experiments in Art and Technology, e que justamente foi a primeira grande empreitada de juntar é, tecnologia e empresas, e que é, virou um case da história da arte hoje. Existem casos como artistas como Bill que hoje, por exemplo, está com uma grande retrospectiva no, no Sesc Paulista, que acabou de abrir, e que ele foi residente na Sony, é, e foi um dos primeiros artistas que teve acesso a, a camcoder. Então isso de certa forma é, é, não é novidade, mas ao mesmo tempo parece de certa maneira como óbvio. Né? Então temos uma câmera, vamos chamar um artista, enfim. Mas é, é, eu acho que é muito interessante pensar hoje no Brasil, sobretudo é, que nos últimos tempos nós tivemos um grande avanço na cena cultural, profissionalizando essa cena é, e tivemos um crescimento enorme de instituições. É o crescimento é, dos, dos chamados educativos, né, do departamento educativo, dessas instituições. É, um avanço na produção, na parte técnica. Eu acho que o Brasil cresceu muito no âmbito da cultura né, nesses últimos tempos. E, e cabe nesse cenário que eu estou descrevendo pensar o artista também para fora desse lugar da, da produção de obra, que é esse lugar comum também que o artista habita. Né? Mas o artista pode, por exemplo, perfeitamente, tentar é, colaborar também no campo da gestão, por exemplo, né? É, no educativo, esse é uma é um campo que ele já habita, de certa maneira, né? Porque é um campo próprio da, da área. Mas eh, eu acho que a expansão da arte para esse, esse, esse, esses domínios não habituais que o artista, aqueles campos convencionais, né, como o da gestão, da produção, eh, o artista desenvolvendo, eh, desenvolvendo um trabalho nesse, nesse layer, nessa camada, tem muito a, a, a explorar ainda, é uma, é, uma, é uma opção bastante recente e não muito desenvolvida, e eu vejo um potencial enorme ali. Eh, eu queria trazer um exemplo grande em torno de, de, de tudo isso também que eu estou falando, é, o Centro Pompidou, por exemplo, é um grande exemplo de tudo isso que, que eu estou querendo trazer aqui. É, e o Pompidou ele foi criado mais ou menos, é, acho que foi em 1978 que ele foi inaugurado, mas é, é, uma, uma possível leitura é que... É, e aí entra um pouco o que eu falei de cultura no começo da minha fala, né de falar de arte no campo mais expandido da cultura, de uma outra ideia que estou começando a desenvolver embrionário, ainda mais de pensar a cultura como um vírus, né? Um pouco... É, no sentido do Dawkins, né, da ideia de meme, né, mas a cultura como um agente de transformação. É, o Pompidou ele surge, há uma, uma leitura possível é que o, o Pompidou é um filho de maio de 68. Se, se não existisse maio de 68, o que, que, que é? é? É um movimento cultural, né, um grande movimento cultural, um agente social transformador que questiona e modifica o status quo e ele exige certas mudanças. Né? Uh, tudo naquele processo de construção do Pompidou é disruptivo. O próprio Renzo Piano e Richard Rogers, até então eram artistas, eram arquitetos muito pouco conhecidos. O prédio ele estava, iria ocupar um lugar central dentro de Paris, que era um lugar é, carregado de memórias. É, caiu lá para a população aquele prédio. Que era uma arquitetura inédita no mundo, como um disco voador. Se assim, houve um rechaço enorme para aquele para aquele projeto. Por parte da, da comunidade que morava aos seus E, perante a defesa das pessoas que estavam promovendo aquele projeto, o projeto se manteve e, na sua inauguração, ele comportou, é, é, eu acho que não estou errado, mas eu acho que foram 70 mil pessoas, né? Para um projeto que, ao começo, era rejeitado. Uh, e, desde o começo, desde a sua abertura, ele é amado pelos, pelos parisinos, né? E, e, e enfim, se virou, virou uma referência é, para toda e qualquer instituição museística. Só que o cerne do que ele propunha já era transdisciplinar. Naquela época, eles já descobriram que o segredo era esse. Uh, o Pompidou, ele, ele... é um centro que tem várias é, subáreas, áreas né? Lá existe também o IRCAM, que é um centro de estudos de som, e que ele se tornou muito importante para o desenvolvimento da tecnologia e das artes sonoras. E é lá, por exemplo, que se desenvolveu a tecnologia do MP3, é, e desde o começo das atividades do Pompidou, eles enxergavam esse trânsito entre as áreas, inclusive um diálogo com outras áreas do conhecimento, como a ciência, como a filosofia. E pensando hoje, se a gente levar em conta que 78 a 18, 40 anos depois, Uh, a gente ainda uh, luta a entender, uh, no grande campo expandido, né? eu acho que a gente como sociedade ainda ainda uh, não consegue entender esses caminhos do transdisciplinar, né? de colocar os diferentes para trabalhar juntos. E, e no campo da gestão cultural, eu acho que isso é absolutamente relevante. Eu estou falando um pouco livremente aqui, mas eu uh, tenho venho de uma experiência de quatro anos à frente de uma de um projeto cultural de uma empresa privada que é o Red Bull Station um projeto que surge no centro de São Paulo justamente com essa vocação dele de ser transdisciplinar e de trabalhar diversas áreas do conhecimento para diversos públicos e eu acho que isso também é, uma, já é um pouco uma visão ampliada de um artista dentro de uma gestão cultural né a gestão cultural às vezes ela parte a cultura em geral sobretudo a produção, né, o, o caminho mais da indústria, né, ele parte de uma mensuração e de um de uma redução dos fenômenos para poder até para poder lidar com eles, né, é, e no campo da cultura muitas vezes primam os números, né, ou primam segmentos, nichos, atender públicos, atender e é possível trabalhar, na verdade, de uma forma muito mais ampla, é, falando com públicos diversos. É, com interesses, intenções diversas, é, sem deixar de, de trabalhar as metas, né? Eu acho que o artista ali, ele, nesse cenário, o artista ele poderia ser um, um agente de diálogo, além de um agente de mudança, de lidar com esses dois lados, né? É, o lado privado e o, lado, o, lado, o potencial público dessa ação privada e tentar fazer essa junção dos dois lados, né? É, então, se, se por esse lado há, há certos objetivos, certas metas, certas metas que têm que ser atingidas, desse lado também vamos chegar no caminho do meio, propor uma meta em comum é, e mais avançar. Eu, eu ultimamente eu tenho usado uma expressão que que eu gosto muito, que é uma ideia de muro, né? Em lugar de você trabalhar por segmentos, você vai, você vai trabalhando um conjunto de públicos, um conjunto de ideias, algum vai pensar e vai destacar mais, né? É, e eu acho que isso é muito mais benéfico, porque quando você mistura realmente os diferentes, quando você consegue que esses extremos, às vezes, o que é tido como extremo, eles se encontrem e dialoguem, é de ali que de fato saem soluções, saem novas conexões, isso pensando inclusive num, num, num espaço cultural, né? quando você consegue pensar que as pessoas, que elas não têm como se encontrar, porque elas pertencem a mundos diferentes, elas não têm como se encontrar porque elas pensam diferentes, e você cria um ambiente para eles se encontrarem e para eles entenderem, criarem um nexo em comum, entenderem que há um espaço é, no qual é, se compartilham visões de mundo, se compartilham afetos, é, você muda, você deconstrói preconceitos e constrói é, novas realidades. Se é, encontrar esse mix, né, entre um, um, uma, uma habilidade, uma, um procedimento mais solto, né, menos menos avesso a as metodologias rígidas que, muitas vezes, a arte tem, é, e junto a esses processos um pouco mais encapsulados que a sociedade mais organizada precisa, eles têm que ser é, revistos, repotencializados e repensados nesse nesse mundo em que a gente vive. E é um desafio para todo mundo, né? um desafio para todos os lados. né Parte dessa dessa criatividade, dessa liberdade que surge nas artes assim na criação em geral, ela é fruto dessa desse devaneio, né, para trazer uma palavra um pouco mais técnica em que o artista vive. E isso também tem sido fruto de muitas investigações né, em torno de uh, como que se dá a criatividade, não a fórmula para ela, né. É, e, e eu acho que essa, esse viver em devaneio é parte disso. A gente sabe que as conexões que acontecem no cérebro, elas não são, é, quando quando a gente tem o insight, né, o Eureka, elas não são, são imprevisíveis, mas elas, elas acontecem após uma alimentação grande desse sistema, né? Você vê, você lê, você fala. Na hora mais inesperada é que aquilo cai, né? Que Aquela ideia baixa, você junta aqueles nós e surge um novo... Isso falando de você, de nós como pessoas, né? E pensar que, se nesse sentido, né? Se dentro dessa dessa estratégia de liberdade, de você dar tempo a que isso, a essa fragua aconteça, existe um, uma necessidade, muitas vezes, não ser muito rígido em termos metodológicos, quando você entrar com processos um, um tanto mais rígidos, seria lógico pensar que você poderia estar é, talvez sujeitando um pouco essa, essa, esse aparecimento desses urecas, né? Isso é um pensamento bastante pessoal. Tem gente que pensa absolutamente diferente, que, que fala que não existe inspiração, que trabalho, trabalho, trabalho. É, eu acho também isso, mas eu acho que mesmo você é, tendo uma estratégia de trabalho é, permanente, uma metodologia que está todos os dias ali, o momento da é incontrolável, a gente não sabe quando vai de fato vir aquela solução para aquele problema, né? É, e é daí que eu acho que se a gente conseguir que esses dois mundos se encontrem, né? E botar os, os, os extremos para criarem diálogos, para criar um pontos em comum, para criar muita, eu acho que tem que ter muita flexibilidade, né? um entendimento, é, é, é, complexo, né, que seja, paradoxal né, desses dois lados, e nos dispormos, né, os artistas, a vir, virmos mais para esse campo uh, da gestão, da inovação, da metodologia, e ao mesmo tempo, uh, empresas, instituições, uh, os outros agentes sociais também se disporem a construir junto, a deconstruir primeiro esse mito romântico eu acho que isso é importante entender que o artista é um agente de transformação e de um campo de conhecimento é uma forma de entender e de ver estar no mundo eu acho que é um potencial enorme ali que a gente vai descobrir nos próximos nos próximos anos sem dúvida